Palmeiras. Este é o avião do Verdão que está trazendo os bicampeões da América depois da conquista histórica no Maracanã, vitória sobre o Santos pelo placar de 1 a 0. O Palmeiras está voltando para casa e nós vamos mostrar aí com as imagens do Globocop o momento do pouso do avião que traz a delegação do Verdão. Imagens ao vivo para você aqui na tela do Sport TV. Meia-noite 26, no horário de Brasília. Você, torcedor do Palmeiras, acompanhando ao vivo conosco a chegada dos heróis palmeirenses bicampeões da América a São Paulo. Aí o momento do pouso pouso tranquilo Perdemos momentaneamente ele contato com o, o, o, o Globocop, deu uma travada, mas já voltou. Maurício Noréga, já narrei 64 modalidades. Pouso de avião contra? uma que 65 você tem uma experiência, porque o piloto de avião, fala avan avan touchdown. <risos> ah, é é E depois eu vou narrar deslocamento de ônibus também, eu Caio Tá é voando. Que que não, voando. Quem, tava... quem tava voando era o avião. Agora pousou já. Tá tudo Imagina a ansiedade dos jogadores. Obviamente, os caras sabem. Imaginam, pelo menos, de tudo que está esperando por eles, né? Agora já estou com o celular ligado mesmo, ah, é. nem desligaram, né? <risos> é. então. e são dois momentos que você guarda para sempre, que você não vê a hora. Primeiro, de ter o contato com o seu torcedor no momento de pandemia, em que a gente lamenta que essa festa não possa ser vista por mais pessoas ali perto para dar esse carinho para os jogadores. E o segundo é o contato com a família que é quem está do teu lado a todos os momentos. Então, você está falando no celular, você não vê a hora de chegar em casa e abraçar tua esposa, abraçar teu filho. Esse momento para o jogador é o momento mais gostoso da carreira. Porém, sabendo que esse não é, um, não é uma situação que vai acontecer imediatamente, porque tem a festa. Você né? não vai, não é que você vai descer do avião, pegar suas coisas e vai para casa. Ah, mas cê...